Está em votação o item primeiro da pauta, 10 votos para aprovação. Senhor presidente, 12 votos favoráveis, 3 votos contrários. Está aprovado o item primeiro com 12 votos favoráveis e 3 votos contrários. Item segundo. Item segundo, senhor secretário. Proposta de emenda à lei orgânica número 131, 2022, de autoria de vereadores, acrescentando o parágrafo 3º ao artigo 56 da lei orgânica do município. Está em discussão o item segundo, propósito de emenda à Lei Orgânica 131-2022, de autoria de vereadores. Não, oradores, presidente. Não, havendo oradores. Está em votação o item segundo, 10 votos para aprovação. Senhor Presidente, 12 votos favoráveis, 3 votos contrários. Aprovado 8 segundo com 12 votos favoráveis e 3 votos contrários. Esgotadas a matéria contida na pauta, está encerrada a sessão. Boa tarde a todos.